Esse é um ano da ressurreição, sabe, do PT, do Lula e da verdade nesse país. Esse país esteve durante muito tempo subordinado a uma quantidade de mentiras sem precedente na nossa história. Esse país inventou uma mentira para derrubar uma presidenta da república que todo mundo sabe a dignidade dela. Esse país inventou uma mentira para me tirar das eleições de 2018 e me colocar na cadeia. E mesmo na cadeia eu ganharia as eleições ou disputar essas eleições. Então, quando eu digo que é uma ressurreição, é porque para as pessoas que imaginavam que o PT estava morto, que o Lula estava morto, que a gente não ia mais fazer nada nesse país, a gente volta, sabe, com a consciência tranquila, a gente volta com um carinho muito especial de uma parcela muito grande da sociedade brasileira, com uma palavra chamada esperança, Sabe, tomando conta da cabeça das pessoas Porque as pessoas começam a se lembrar Que no tempo que nós governamos esse país Esse país era respeitado no mundo Era admirado no mundo Era cortejado no mundo Esse país virou protagonista internacional sabe? Então as pessoas querem recuperar isso